E aí galera do canal, aqui é o Zubit. Hoje estamos com mais um vídeo. Hoje não é um vídeo muito legal, é para fazer uma reclamação com o game. E eu vou pedir que vocês nos ajudem para essa reclamação, para eles poderem resolver, porque o jogo é nosso, é de todo mundo. E são reclamações que estão alterando o jogo. Eles estão meio que acho, querendo deixar o jogo pet no caso. Tem que colocar cash para tá Forte, que é uma coisa que não tem necessidade. A primeira coisa, tinha um evento antes que tava o NPC bem aqui ó, no caso e não... o NPC não tava ativo, ó. a quest não tá funcionando do evento e aqui é a mesma coisa, já tem que 4 dias que foi a atualização aí ó você evento tá super sangue de ouro, sangue de ouro e... e não... não tá funcionando Eu já tentamos tá ver... não, era outro antes o que tava aí era outro antes do início mas mudou, são dois eventos que teve no mês e nada e quando lançou o chinês, teve muito evento e aqui não teve nada até agora, né? A galera que comprou key, que teve key, tudo, não teve recompensa por jogar com os beta, nada. A galera tá com mão lotada, o game não tá fazendo nada, tá olhando e fazendo... quem Eu trouxe o Mamilo hoje, o Elias, que tem uma, um tem experiência com o e outro joga com chinês também, ele sabe como é que é. Mamilo, conta é sua experiência com o game Cara. Eu joguei dois jogos, tá? um game, mas eu joguei durante dez, quase 10 anos, eu joguei o e joguei AI. A experiência com hack, já vou avisando, é terrível, é um game deixa o hack solto. O PB o pessoal conhece, né? também é muito hack. Oh, e a galera que tá jogando o jogo, se não percebeu, já tem hack no jogo, eu já fiz vídeo reclamando, muita gente deu dislike, provavelmente as pessoas que deram dislike são pessoas que estão usando, então eu nem vou comentar sobre isso aqui, do hack, porque eu percebi que brasileiro tá gostando de usar hack e isso eu acho deprimente. O jogo no mas chinês ficou muito um tempo em da antes. empresa, velho, é assim, ó, então o game demora muito pra agir contra o hack, demora muito mesmo. Tanto quanto o hack, quanto o bug, velho. Tem bug no Ica que tem mais de 5, 6 anos, velho. Não, mas aqui tem bug, aqui que tem no chinês também, então não tá pra falar muita coisa, né, Ô, beleza Não, não, o China também tem os bugs dele lá, mas aqui tá um pouco mais. É, referente a mesmo evento e tudo mais, o China constantemente tem evento, que nem atualmente, hoje... É, tem um evento no China que ele tá dando ele dá asas, ele dá, dá roupa, dá, tá dando sangue de mil por cento, 10 mil por cento, tá dando todos os dias que você loga, ele tá te dando gen, 500 gen diários, fora atualizações. Então, constantemente o China tem evento, cara, e os eventos é funcional do China, não tem nenhum que não não fique sem. sem te beneficiar. O Drop é Tem amigos lá que joga até hoje. Cara, a conta totalmente fria, ele é estupidamente forte, cara. Já aqui é o contrário. Os eventos têm, mas não funcionam. Nenhum. Nenhum. E o Drop tirando que o Drop tá lá embaixo. O Drop aqui é horrível. Os preço... O Drop aqui é horrível. Principalmente pra refinos de, de, de, de armadura. Sim. para pra... Qualquer tipo de drop que você, que no China é mais favorável aqui, os drop é horrível, tiraram tudo. Sim, e havia um preço de cash antes muito alto e a galera melhorou um pouco porque a galera reclamou muito. Ainda está mais alto que o chinês, mas está pelo menos um pouco aceitável, né? No caso. Corre correto. Ah, o. Pelo menos aqui eles melhoraram nesse ponto. Nesse ponto Sim. foi melhorado, mas porque a galera reclamou no, no, no jogo em si, cara? Tá, tá muito ruim, tá ah, esquecido. A galera, eles estão fazendo o que quer com a galera, entendeu? Porque tipo, a galera não reclama, a galera não conhece. Pouca gente jogou chinês que jogando chinês não tô nem aí, não tô reclamando. Então eu peço que vocês é. pra esses vídeos, jogam no fórum, reclamam com alguém, porque gente. Se quiser, eu posso pedir pro Elias dar um lugar na conta dele depois, outro dia, e mostrar a diferença que é do chinês pro. Eu, eu tiro as print eu logo, todos os dias no China, eu jogo o China e jogo o BR. Eu não deixo de jogar o China pelo fato simples, porque a minha conta tá muito alta lá, o, o poder tá muito alto, e também os eventos é muito bom, cara. Então, tipo, não tem necessidade de eu parar de jogar um jogo que me beneficia todo, constantemente. Não só porque eu sou cash lá, mas. O benefício mesmo do, da própria um game lá, a um game não a Perfect World lá é excepcional, cara, em termos de, de evento. Até as lojas, a loja de cash que é tá sempre todo evento, todo mês, um eu Aí, sempre tem, sempre tem itens novos. O, o, o leilão, que é o leilão deles também, são ótimos. Os preços não, não atingem valores exorbitantes que nem tem aqui. Você com pouco cash consegue competir lá com China, porque o China já tem praticamente tem tudo e, e não precisa também, porque tem. Tem eventos fora o jogo, tipo, você entra no site da, da Perfect World lá, se cadastra e eles ficam te mandando uns códigos para você inserir no jogo. Então isso ajuda também pra caramba. Vem, vem sangue de ouro, ou vem sangue de, de demoníaco, vem sangue para refinar a armadura principal. É, então, é, tipo, tem um, leque, tem um leque grande. É, Tirando que no final, todo mês, quando o reset, o mês, eles mandam uma cartinha com um monte de coisa referente ao mês que tu, logou, que tu jogou, não é certo, Elis? Isso, Exatamente, é exatamente. Se você demora muito tempo a, a, muito tempo a logar no jogo, é, fica uns 15 dias fora, aí você tem uma... Quando loga, aí você ganha vários prêmios. Pra, eu acho que é para incentivar o cara a não parar de jogar, entendeu? É, Isso eu, é bem legal. Não, lembro não tem nada disso, não. Não, aqui não tem nada disso. Eu acho que por ser, por, por, por a gente ter conseguido a, a entrar no, no, na versão beta, que era fechada, que é um game havia fechado. E falou que até a premiação ainda não ia teve. ia dar prêmios para quem ganhou a chave, que eu ganhei a chave e fui sorteado. Cadê o prêmio que eu nunca recebi? Não só eu, como tantos outros. É, play que eu tive um duas chaves. Algum. uma eu sortei no canal e outro usei. É. Então, a pessoa que fosse tirar no um canal lá, não usou a game pra nada, e não ganhou nada. E eu também joguei e não ganhei nada. Relatei bug e nada. E aí? Não, então. Isso é, aqui você tá mais ou menos assim. Tá, tá Todo mundo não me toque, você se fala que o cara é feio, você é banido. É meio que o jogo ficou muito... Cara, banaliza, tá banalizado demais esse jogo. Aqui. Então, muito opressor eles Então, eu tô reclamando Exatamente. aqui pra galera... E eu espero que a galera upe esse vídeo, fale bastante, joga uma hashtag no Twitter lá. É, qual, vou dar uma dica em hashtag aí. igual, Igualdade eh, chinês, né? Hashtag igual chinês. Melhor, né? Melhor, melhor. Põe hashtag igual chinês. Vamos upar essa porra, vamos, cur, vamos curtir, vamos comentar aí, vamos dar uma coisa. Porque, gente, se você joga um jogo e não põe cash, se você quer uma melhoria igual o chinês, vocês vão ter que fazer alguma coisa. Ficar odiando não vai adiantar em nada. Só olhar, só olhar, não, não tem futuro. Quer implementar alguma coisa, ou mamilo? Ô vocês, vocês querem implementar alguma coisa? Não, não, com relação... Tá tudo tranquilo, obrigado. Então, gente, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like e fui.